Bom dia! Deus vem falar para você hoje que é para não desistir Ele vai te proteger de todos os perigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Seguir com Fé. Hoje nós vamos orar e ler o livro de Isaías capítulo 41 e versículos 10 e 11. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Reflexão Em tudo que você faz, cada desafio que enfrenta e a cada obstáculo, cada problema... Você precisa saber que não tem motivos para ter medo ou preocupação. Deus foi até os confins da terra para nos assegurar da sua proteção. Ele o manterá em repouso, ele o fortalecerá e fortificará nos momentos difíceis. Aconteça o que acontecer. Oração Querido Deus, agradeço a Ti porque posso confiar plenamente em Ti. Nunca tendo que me preocupar quando vem momentos difíceis. Ajuda-me a permanecer em paz, Senhor, sabendo plenamente que tudo acabará bem porque estás comigo. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Se você gostou, curta e se inscreva no canal para que o YouTube te avise assim que for postado um vídeo novo. Deus abençoe sua vida.